Algumas camuflagens de facas Se beneficiaram mais do que outras Simplesmente porque a Cersei 2 Traz iluminações novas, texturas novas É um gráfico diferente Mas algumas facas acabaram não mudando Tanto do CSGO o CS2 Pelo menos até o que a gente viu nesse momento Podem ter mais alterações A real é que eu juntei algumas facas que ficaram muito mais Bonitas no CS2 E vou mostrar elas aqui para vocês, fazendo uma comparação De como que era no CSGO e como é que ficou Agora no CS2, e essas são as facas Que basicamente estão valorizando mais do que todas todas as outras são os melhores investimentos eu quero agradecer o Onypixel que é o cara das skins da gringa aí que tá conseguindo fazer um conteúdo legal no CS2 ele já achou um jeito de inspecionar as skins no CS2 vou deixar os créditos aí na descrição e para isso eu vou emprestar um pouquinho da live dele tá para fazer esse vídeo de hoje começando com a M9 fade galera ela era sim no CSGO eu gosto muito da M9 fade tá detalhe eu não tô aqui para falar da faca em si tô aqui para analisar a camuflagem então a camuflagem fade no CSGO era sim e agora Agora no CS2, eu não sei porquê, mas a camuflagem em fade ficou mais insana. O jeito que a luz bate, olha que ele nem tá vendo o M9 100% fade, mas o jeito que a luz bate na faca fade é tá muito bonito. Talvez seja um pouco bugado ainda no CS2. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Vai, é? É um olha gol só pra Deus. isso! <risos> o que está acontecendo? Ficou sem munições?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 O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Mas o que a gente viu agora foi as facas Fade decolarem. Não só a M9, tá? Tô falando de todas as facas Fade em geral. Butterfly, Carambite, Baioneta, M9, todas estão disparando de preço, porque no CS2 a Fade tá mais top. Eu tava analisando também a Butterfly Fade em game, que eu achei um vídeo aqui no YouTube, e ela tá sensacional, meu amigo. Eu acho que Fade, a gente começa logo por ela, porque é a camuflagem que talvez mais se beneficiou no CS2. Agora, analisando a camuflagem Lore, eu gosto da M9 porque dá pra gente ver bem na tela, a M9 Lore já era sensacional no CSGO, mas por algum motivo no CS2 tudo que é amarelo tá mais bonito, tá mais dourado, e as facas Lore no CS2 deram uma melhorada mesmo, tá? Lore junto com o Fade é a camuflagem de faca que tá valorizando demais assim, tirando o Doppler, cara, o Doppler talvez ganhou de todas. Então, já que estamos falando de Doppler, vamos analisar a M9 Doppler Phase 4, que é aquela fake blue, digamos assim. Tá vendo ela no CSGO agora? Agora se liga essa faca no CS2, irmão. Tá parecendo a Safira, cara. Uau! Eu não sei porquê, mas a Doppler tá mais top no CS2. Tá sensacional. O jeito que a luz bate, ela parece um pouco mais a Safira, ou a Rubi, no caso das rosas. E a Gema Doppler, a gente vai ver a mesma coisa. A Phase 2 no Go. Tava bem bonita, não vou mentir que eu gosto dessa faca. Mas agora olha a diferença no CS2, como é que tá a Gema Doppler. Tá muito mais top. Difícil decidir qual que ficou melhor no CS2. Se foram as facas Doppler ou Gema Doppler. Tá muito top, cara. Eu acho que Gema Doppler tá sensacional demais, assim. Se a gente analisa a Marble Fade no CSGO e compara com o CS2, ela já era uma faca bem bonita no CSGO, realmente. Mas no CS2, cara, a iluminação bate de um jeito diferente. Eu acho que a Marble Fade se beneficiou um pouco, mas não tanto quanto as outras que a gente viu. Tipo fade Doppler. Agora, para comparação que eu mais queria fazer: M9 Safira no CSGO. Tá bom, já era uma faca insana. Vai, não vamos mentir. Só que a transformação agora da M9 Safira no CS2, meu amigo! Todas as Safiras, tá? Não é só M9. Tá muito bonito. Tá muito bonito. Eu eu acho que a Safira e a Emerald, que a gente vai ver já já, foram as melhores, assim, do CS2, cara. Melhorou demais, demais, demais. Ó, se liga aí, lado a lado eu vou colocar primeiro a M9 Rubi no CSGO, agora separa ela e do outro lado a M9 Rubi no CS2, cara. Tá muito boa também, mas eu acho que a Emerald, que a gente vai ver já já, se pai é a melhor de todas, cara. Ó, a M9 Rubi tá top, não vou mentir, tá top, tá top, tá top, tá, top, tá? realmente. E agora, pra finalizar, assim era a Senhora M9 Emerald no CSGO e olha só como que ela tá agora. Essa é a M9 Emerald. Jory Pixel também deu uma assustada. M9 Emerald no CS2. Que que é isso, velho? Que que é isso? Coloca lá do lado pra gente comparar. Na esquerda o CSGO na direita o CS2. Mano, eu acho que a Emerald, a camuflagem Emerald foi a mais beneficiada entre todas, todas, todas as camuflagens de faca. Porque o Emerald ficou um pouco mais real. Porra, não sei, cara. Tá mais bonito, tá mais belo, tá parecendo mais uma joia, o negócio tá brilhando mais. Pode falar que gostou mais da Safira gostou mais da rubi? Eu acho que a Emerald ficou a melhor faca do CS2. Talvez só perca para a Blue Gem se eles mexerem um pouco, que eu acho que eles vão mexer. Tá aí então a minha lista, cara. Essas facas aí, todas elas quase dobraram de preço já durante o último mês. Independente de qual faca essa camuflagem está tá valorizando. Beleza, M9, Butterfly, Carambite, Talon, Ursos, baioneta. Todas as facas, Flip, cara Todas as facas com as camuflagens que eu mostrei aqui Elas estão mais belas e, portanto, estão valorizando Então, bons investimentos A gente vê na próxima, deixa um likezão Um abraço, falou!